Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Primeira coisa, já dá um like aí, tem muita gente assistindo os vídeos, obrigado para você que já está dando uma moral aqui no canal, se inscreve no canal, aproveita, é, deixa um like aí no vídeo, beleza? Isso é muito importante aqui para mim. É, eu vou mostrar para vocês dois mercados para você sair de R$100 para R$1.500 em 15 dias. Primeiro eu vou explicar a lógica, né? você já está vendo aqui na tela, a gente vai começar com R$100 a nossa primeira entrada, vai pegar mod de 1.20, que vai virar 120. Aí, no dia seguinte, ou na entrada seguinte, você pega esse mesmo 120 e por aí vai. E aí, em 15, deixa eu até mudar aqui, porque aqui estava num projeto de 30 dias. Eita, lasqueira. Beleza. Aí, aqui, em 15 dias, é a gente seguindo essa lógica, a gente vai parar aqui, nos 1.500 reais, em 30 dias, em 15 dias. Não ficou ruim essa cor para ver. Deixa aí em amarelo mesmo. Ah, vamos lá, amarelo, beleza. Então, qual que é o conceito? O conceito é esse. A gente vai pegar nossos 100 reais. Então, tem que ser uma grana que você possa perder. Porque vamos imaginar que você erre aqui quando você já estiver com 700. Você não vai ter perdido 700. Você vai ter perdido só 100, que é o seu dinheiro. O resto do dinheiro é um dinheiro que a gente vai alavancando, tá? Então, a gente vai entrar com 100 reais, vai virar 120 depois 120 vira 144, por aí vai. E aí eu vou mostrar para vocês dois mercados que a gente vai atuar, é, tanto um no futebol virtual quanto outro no futebol real, que dá mais ou menos essa odd de 1,20, beleza? No futebol virtual, é esse mercado aqui, ó. É, pro quando o time da casa... Só que o mercado aqui, na verdade, eu não consegui achar, porque ele não está em nenhum desses jogos aqui nesse momento. Mas a odd para o time da casa tem que estar tá menor que 2. E aí, você vai no time da casa, o um empate, que vai dar 1.20, 1.30, mais ou menos. Esse é, esse é o principal mercado para de atuar, se você for atuar no futebol virtual, beleza? Agora, se você for operar no futebol real, eu separei aqui o jogo do Real Madrid ou Sassona, você pode vir nesse mercado de gols aqui, ó, tá vendo? O 1.5 tá pagando 1.20, tá? Esse aqui, Real Madrid ou Sassona, é só um exemplo, tá? Eu não estudei o jogo, não vi os momentos do time, não vi nada disso. Só um exemplo de um mercado que bate bastante. É, e aí você pode pegar um time muito favorito contra um time nem tanto favorito. E aí isso acontece muito no, nas ligas, né? não nas copas. Então isso vai acontecer muito aqui no Brasileiro, na Série A, na Série B, na Espanha, na Itália, na França, com o PSG. Enfim, tem bastante alternativa para a gente pegar, pegar esse mercado aí. E aí se você pega futebol real, por exemplo, é, que tem vários jogos no domingo, às vezes você consegue fazer três, quatro, cinco entradas até num domingo ou num, num final de semana, com essa hora de 1.20, então você já consegue, de repente, sair para 100, para 250. Você já faz uma, uma talagada só, né? uma porrada só. Daí, às vezes, você consegue ir alavancando. Mas esses são os conceitos, tá? Lembrando que aqui a gente começa com 100, então é uma entrada um pouco mais elevada, então a gente tem que diminuir o máximo o nosso risco. Então recomendo que você estude os jogos, estude os mercados, mas dois mercados que batem bastante mercado de gols, porque daí mesmo que aconteça uma zebra, vai te favorecer. E esse mercado aqui do favorito, lembrando que a odd tem que estar menor de 2, aí você entra no favorito ou empate. Fechado? Valeu, aquele abraço!